Opa, Bruno Psinina aqui novamente, só aproveitando para gravar mais um vídeo rápido, agora que eu tô no embalo, acaba ficando mais fácil, que eu tava gravando um vídeo aqui agora falando do, do, do Samuel Pereira e do Segredos da Audiência, que é o curso dele sobre tráfego, e eu tava lembrando de algo muito importante nessa questão de tráfego, acabou me lembrando, de algo que é muito importante na hora de a gente criar um negócio online, que é basicamente descobrir o que o nosso mercado quer. Que assim, às vezes as pessoas têm dificuldade em realmente achar a oferta certa. Até muita gente faz um erro de começar pelo produto. Assim, ah, se apaixona, Que o meu produto, aí quando começa a tentar vender, ela descobre que ninguém quer, ou pelo menos ninguém quer daquele jeito. E isso, eu também, eu, outro dia eu estava pensando mais sobre isso porque o meu irmão ele estava falando comigo quando tinha se interessado por criar um negócio, não online, um, mas queria assim ter alguma, ter alguma ideia, realmente começa assim, né? Queria ter uma ideia milionária para ficar para fazer alguma coisa realmente ter um negócio próprio que eu recomendo demais porque eu acho que a vida de empreendedor é uma das vidas a gente às vezes vê filmes no cinema as aventuras e tiro e conquistas de galáxia eu acho que a vida de empreendedor é tão divertida e emocionante tanto quanto esses filmes e olha às vezes até mais e até porque é nós que, que a gente está vivendo ali mesmo e, e isso já já já fala com momentos bons e ruins não tem como escapar mas os momentos bons superam os ruins e fácil então nisso que eu estava falando com ele, porque ele estava falando, ah, eu queria criar um aplicativo. O que, que tu acha? Ele me perguntou, o que, que tu acha do mercado de aplicativos? Só que daí eu expliquei para ele que essa não é a pergunta certa, porque o mercado de aplicativos pode ser bom, pode ser ruim. O que que, tu, o que que eu acho do mercado de mesa de escritório? Pode ser bom, pode ser ruim. Eu Não sei quem, quem que é o mercado, quem que é as pessoas que ele quer atender, quais são os produtos que essas pessoas estão pedindo produtos, não qual é o problema que essas pessoas querem que sejam resolvidos. Até eu falo disso num vídeo que eu fiz há um tempo atrás, da escolha do mercado, de como não começar vendo pelo que a gente gosta, mas sim pelo que o mercado precisa. E aí eu tava explicando para ele que basicamente existem três tipos de níveis do, digamos, do cliente. Assim do que que de como você descobre qual o produto e o que realmente ele quer e precisa. Quais são os três níveis? O primeiro nível é o que a pessoa diz que quer. Ah, eu tenho um problema X, eu queria que fosse assim, eu queria isso, eu queria um produto que fizesse isso. Isso é o que ela diz que quer. Só que se fosse. Se a gente fosse baseado só nisso, a gente não inovaria muito. Até o próprio Steve Jobs, ele leva a um extremo, claro, assim, considerado um gênio, mas que ele fala que. Que perguntaram para ele alguma coisa assim não lembro exatamente as palavras que que, que tipo de pesquisa vocês fazem para descobrir o que as pessoas querem fazer um produto ele fala, não a gente não faz pesquisa as pessoas não sabem o que elas querem a gente vai lá e mostra para elas assim que surgiu o iPod o iPhone o iPad várias outras coisas não é exatamente assim tem uns digamos uma certa margem de erros, sim com a margem de erro do hip-hop, que é 99% para cima e para baixo muito bom trabalho nas eleições e o segundo nível é o que as pessoas realmente querem, porque tem certas coisas que a gente quer que a, a gente não vai se expressar publicamente assim tão fácil. Então tem o que as pessoas dizem que querem, o que elas realmente querem. Às vezes até um exemplo prático. Ah, eu quero um carro, eu quero um carrão, eu quero uma Ferrari. Não estou dizendo eu, estou dizendo como um exemplo hipotético. Quer uma Ferrari. Na verdade, ela, não, ela a pessoa não quer a Ferrari. Ela quer o ronco do motor. Ela quer poder a admiração, o respeito e reconhecimento das pessoas por ela ter uma Ferrari. Ou ela quer no nível ainda mais, assim, digamos, mais fundo, mais profundo. Ela, ele quer que as mulheres observem ele, ele se sinta o grandão, o maioral, que possa com isso conquistar as mulheres. Enfim, cada um com seus objetivos, seus métodos. Mas enfim, entende que a diferença entre o que ele fala que quer a Ferrari e o que ele realmente quer? Que é um passo um pouco mais profundo e muito mais importante. Então, esse é o segundo nível. E o terceiro nível é o nível do que as pessoas realmente precisam. Porque, se for, ainda pegando um exemplo do carro, tá? eu vou exagerar, não é que todos os casos são assim, mas só para entender, ele falou que quer uma Ferrari. Na verdade, o que ele quer é o ronco do motor ou assim, da parte da, de relacionamentos, ele quer que as, que as mulheres admirem ele dirigindo na sua Ferrari, no pôr do sol, com o seu ray -Ban. Isso que o que ele realmente quer. O que ele precisa mesmo é, digamos, uma mulher, um amor verdadeiro, um casamento, relacionamento. Pessoal, eu conheço bastante gente que trabalha no, no nicho de relacionamentos. Por mais que várias mulheres, mas várias mulheres, vários caras fazem tanto assim: ah, porque pegar mulher, pegar mulher, e números, e quantidade, cada um com De novo, não estou julgando ninguém, cada um com seu tipo de, digamos, de estilo de vida. E, mas, no final, a maioria, 90%, o que realmente quer é só encontrar a uma que ele quer estar junto para o longo prazo. Então, tem a diferença do que o cara falou que quer, de uma Ferrari a gente pode ter passado lá para o final – novamente, estou exagerando o exemplo, só para ficar mais claro – lá para o final de que encontrar uma parceira para realmente construir uma família junto. Então, entende? você Sempre mantenha em mente, quando você estiver pensando no seu produto, esses três níveis de, digamos, não é bem necessidades do mercado, mas é como descobrir o que o seu mercado realmente quer e precisa. O que eles dizem que querem, o que eles realmente querem, que não, que não falam, que você tem que meio que descobrir, e por último, o que eles realmente precisam, que aí é seu trabalho, como mentor, realmente dá para as pessoas. Então, só para finalizar, um último exemplo para ficar também mais claro, por exemplo, no de negócios online. Ah, eu quero mais, eu quero criar meu negócio online. Por quê? Porque eu quero me livrar. Porque o que elas realmente querem? Querem se livrar do emprego e do chefe e ter controle total da sua liberdade. Ótimo. O que elas realmente precisam? Às vezes, não é só, por exemplo, eu posso ensinar a tática que o botão quadrado converte mais que o botão redondo, que a cor verde converte mais que a amarela. Mas o principal que realmente as pessoas precisam é mentalidade. De ter mentalidade de empreendedor, saber assim que vai ter teste, vai ter erros, vai se consertar, olhar o mercado do jeito certo. Isso não é difícil provar. Se, por exemplo, pegasse um cara como o Richard Branson. Que é um, não sei se você conhece, ele é o fundador da Virgin, na Inglaterra, uma das maiores empresas do mundo, é uma das pessoas que eu mais admiro. que Às vezes perguntam, uma e duas surge, quem você gostaria de encontrar vivo ou morto? Eu sempre respondo ele, porque é um dos caras que eu mais admiro na minha vida. E um dia, vou fazer aqui já uma, uma promessa: um dia ainda eu vou encontrar, vou gravar um vídeo com ele, vou citar este vídeo, porque eu admiro demais ele e eu quero conversar com ele ao vivo. E se você tirasse tudo dele, que ele tem hoje, bilhões e bilhões de, de pounds, que é na Inglaterra, dólares, enfim, e mandasse ele começar do zero para criar um negócio online? Você acha, que ele, você acha que ele teria alguma dificuldade? Ele ia errar algumas vezes, mas ele Isso aqui é normal. Eu já errei tantas vezes na vida e ia fazer acontecer, e em um ano ele tinha todo o dinheiro dele de volta. Então é a mentalidade que faz a diferença, e não a, a técnica XYZ de, de conversão das páginas, que também é importante. Então, finalizo esse vídeo aqui, espero que você tenha gostado dessas dicas. Lembrando o que dizem, o que realmente querem e o que precisam. E use essa, digamos, esse como é que se chama? Essa estrutura, esse framework em inglês para pensar no seu produto, no seu mercado, no que você faz quando você estiver construindo não só uma oferta, um produto, mas estiver se comunicando com o seu mercado. Então, essa fica a dica de hoje. Me despeço aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Grande abraço, até mais.